Tu, tu tens notícias, já nem é de hora a hora, já é de meia em meia hora e todos querem dar primeiro, às vezes nada. Não é? tu, às vezes vês um direto, mas ele não disse nada, isto despremedinho, desprimidinho não disse nada. Porque o, o que querem é ter o exclusivo. Foi, fomos o primeiro. Não é? e, mas fomos o primeiro a dizer o quê? Não, não deste informação nenhuma, ok, chegaste lá primeiro, mas eu acho que a necessidade é essa, é, é o chegar, e o digital é isso, não é? É o. Demos primeiro, não, não interessa se está realmente, claro que há digital, ótimo, não, não, não estou a dizer isto, e consumo imenso, como é óbvio, mas é essa, essa pressão de dar primeiro e depois logo se vê se, se está bem ou não está bem, ou se, e, e depois de estar sempre a repetir, sempre, sempre, sempre, sempre. Na, na televisão, as notícias que vemos à uma da tarde são às que vemos às duas, às três, às quatro, às quatro e meia, né? porque não acontece assim tanta coisa no país, Uh, para estarmos a dar de meia a meia hora. Com um direto, só porque tem de haver um direto, porque o outro deu um direto. E depois, naturalmente, perde-se qualidade, porque não eu acho que não há tempo para... Hum, eu acho que, realmente, como nós estamos, e se calhar tem a ver com o digital, estamos super acelerados, super. Uf, assim uma... Eu, eu dou, há pouco estávamos a falar de livros, e eu leio livros técnicos, Muitos de escrita, disto, daquilo, e sinto que só consigo ler uh, outro tipo de livros muito mais nas férias, porque é quando o cérebro. Porque de resto é. Uou! E, e portanto eu não posso criticar a minha filha, não, mas o meu filho, porque eu sou muito a receber informação de 10 sítios diferentes. E porque é o blind de, de qualquer coisa, de uma notificação disto, daquilo e distração. E, Portanto, porque também vamos crucificá-los se nós também somos, somos um bocadinho. Claro que nós temos a consciência de Mónica, estás aqui já há não sei quantas horas a ver não sei o quê, desliga. Eles não têm, não? É? Ainda não têm esse filtro de perceberem que tenho coisas mais interessantes para fazer, vou agora largar o telemóvel. Não é? Nós conseguimos ter essa, essa consciência. Nós pais estamos lá para. <risos> para sermos o despertador. Vá, chega, estás aí há imenso tempo a não ver nada, a não consumir nada de jeito.